Protect... Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Channel sempre na companhia do seu parceiro Lucard inaugurando o nosso quadro Giro de Notícias, que nós falamos das principais notícias da semana Na semana passada já vinha bem quente pro lado da Nintendo, tá com o anúncio do Super Mario 3D All-Stars cujo react você pode conferir aqui no card na descrição tá? É um jogo que promete ser sensacional e essa semana começou mais quente ainda com o anúncio do Hyrule Warriors Age of Calamity Vai ser lançado para o Nintendo Switch no dia 20 de novembro Deste ano, tá? E o que, que esse jogo quer dizer? O que, que ele traz de novo pra gente? Ele vai contar a história da guerra que culminou na destruição de Irulo, né? Para quem jogou Breath of the Wild, sabe muito bem o que acontece. E esse jogo promete ser maravilhoso. Vocês podem dar uma olhada no trailer que tá passando logo aqui ao lado. A gente vai poder jogar com a Zelda com os campeões, tá? ele promete ser sensacional. E dá para arriscar dizer que vai ser o primeiro musou que todo mundo com certeza vai querer jogar, né? Porque os High Warriors, eles vêm, eles são uma derivação da série Dynasty Warriors, né? E promete ser muito bom né? jogar com os campeões Urbosa, Rivale, Mifa. Vai ser sensacional. Então, galera, anota aí. Guardem suas carteiras. Porque o dinheiro vai voar delas. Porque esse jogo sai 20 de novembro pro Nintendo Switch. Tá? Espero que vocês gostem. Eu, com certeza, aqui no canal a gente já tá ansioso de cima pra jogar. E vamos tentar trazer em day one. Tá legal? Hyrule Warriors: Age of Calamity. Tá? Dia 20 de novembro. Para Nintendo Switch Continuando com o nosso giro de notícias Essa semana começou muito quente também Para quem está esperando a próxima geração de consoles tá? A Microsoft e a Sony Já haviam se posicionado com o lançamento Do Playstation 5 e do Xbox Series X né? Mas agora dessa semana logo no começo já vazou O Xbox Series S né? Que é a versão low cost do, do Xbox E a Microsoft Sem perder tempo como viu que o anúncio vazou Resolveu lançar todas as cartas na mesa, tá? anunciou o Xbox Series X por 299 dólares, tá? que é um preço arrasador porque o o console vai oferecer, tá? e ainda nessa mesma semana a Microsoft pegou e colocou Xbox Series X por 499 dólares, é muito barato para um console de nova geração, historicamente é o console que vem com o melhor preço tá? e o maior poder, Tá? E promete arrasar aquela concorrência tá? A Microsoft está investindo pesadíssimo nessa nova geração E tem tudo para começar com o pé direito agora a gente fica na guarda para saber O que, que a Sony vai apresentar com relação ao preço do Playstation 5 Não é verdade? Então tá todo mundo esperando um console super caro Ou uma grande diferença entre as versões digital e física Mais 499 dólares pro Xbox Series X E... 299 dólares para o Xbox Series X são preços agressivos, tá? Para consoles que prometem ter um desempenho parelho, o Xbox Series X com 4K nativo, rodando com a crocância máxima em do, prometidos 12 teraflops, e o Xbox Series X que vai promete rodar em 4 teraflops, mas que com uma arquitetura completamente nova, promete gráficos de próxima geração, mas não em 4K, e sim em 1440p ou 4K Escalonado, mais ou menos como a Sony faz com o Playstation 4 Pro, que utiliza a tecnologia Checkerboard tá? Galera, e a Microsoft não para, tá? eles querem realmente chegar com tudo para a próxima geração De acordo com essa notícia que a gente pode dar uma olhada, Xbox Game Pass incluirá assinatura do EA Play sem custo adicional E o que isso quer dizer? Para quem não sabe, o EA Play é o antigo serviço EA Access, onde você assinava o EAX e tinha acesso a um catálogo de jogos da EA, como FIFA, Madden. E agora, para quem assinar o Xbox Game Pass, isso não só para a próxima geração, também já vai servir para o Xbox One. Tá? Quem assinar o Game Pass, tanto no PC quanto no Xbox One, para as plataformas Microsoft em geral, vai ter acesso sem custo adicional ao ePlay. play É realmente muito bom, muito promissor, então a Microsoft ela realmente está agressiva Com relação a, a sua incursão no mundo dos games Ela quer se tornar a empresa definitiva E a gente pode dar uma olhada nessa com esse exemplo Que a Microsoft ela realmente não está se importando tanto Com venda de, de hardware E sim com oferecer o melhor serviço possível para os players e é lógico né? com, com os custos acessíveis dos novos Xbox Tem tudo para a empresa começar com tudo E explodir nessa nova geração Galera, estou para dizer que por enquanto, enquanto a Sony não mostrar as cartas dela com o preço do console, que a Microsoft se coloca como uma seríssima candidata a levar a liderança da próxima geração. O que, que vocês acham? Diz aí nos comentários pra gente. É galera, e voltando um pouquinho pro lado da Nintendo, tá? Uh, a gente tá olhando na notícia do no nosso querido Switch Brasil, foi postada pelo Felipe Lima, tá? Sempre com notícias quentes do universo Nintendo. Aqui tá? a Nintendo, ela... Aumentou a produção em 30 milhões de Switch até o final do ano fiscal, tá? E também fala para os produtores prepararem os consoles pro 4K, tá? 30 milhões de consoles pro... até o final do ano fiscal é muita coisa. E para quem não sabe, o ano fiscal, ele termina no dia 31 de março de 2021, tá? Então, é possível que a Nintendo esteja tentando chegar aí nas... 90 milhões de unidades de Nintendo Switch vendidas, porque no último relatório fiscal, se não me engano, a empresa tinha lançado 60 milhões de unidades vendidas até o momento. Então quer dizer que a demanda do console está forte, tá? Tá muito forte, ainda mais com o lançamento no começo do ano do Animal Crossing, essa questão da pandemia do Covid-19. A empresa, que, quando a empresa teve problemas de estoque, tá? A empresa mostrou que se recuperou, tá produzindo 30 milhões a mais de Switch... E o, a parte mais interessante da notícia é quando ela fala de consoles prontos para 4K Que reacende aquele rumor relacionado ao Switch Pro, né? Que o pessoal fala Switch, né? O Switch Pro Mas seria a versão melhorada do Nintendo Switch, tá? E aquilo que o pessoal fala, né? Como o nosso querido gameplay, fala, onde tem fumaça, tem fogo Então não é possível que depois de tantos rumores E agora Bloomberg falando de novo que não tem absolutamente nada Em relação a essa versão melhorada do Switch Que tem tudo para que se vier... Ofertar games ainda melhor, com maior desempenho. E numa proposta híbrida que claramente fez sucesso e é fenomenal. É isso aí, galera. 30 milhões de suítes produzidos até o final do ano fiscal, hein? Vamos ver, será que vai vender tudo isso? Agora, chegando nos Estados Unidos, chegando feriado de ação de graças, final do ano, Natal. Eu acho que vende. E vocês? Falem aí pra gente o que vocês acham. Galera, essa notícia é pros saudosistas dos fliperamas, tá? O que, que tem de bom? Quem assina o serviço Amazon Prime ganha o acesso Prime da Twitch, né, da plataforma roxa concorrente do YouTube, e tem direito a resgatar alguns jogos. Então todo mês sai alguma coisa e tem sido sistematicamente lançados jogos da SNK para resgate dentro da plataforma, tá? E agora a SNK colocou mais 8 jogos incríveis para download gratuitamente. Tá? E esses jogos aqui, vamos dar uma, uma corrida na notícia São The King of Fighters 2002 Unlimited Match The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition The King of Fighters 97 Global Match O um maravilhoso The Last Blade 2 Samurai Shodown 5 Special E <risos> Garou Mark of the Wolves Simplesmente sensacionais esses jogos, pessoal Se você assina a Amazon Prime não deixa de baixar o aplicativo Amazon Games pro teu computador E pega esses jogos maravilhosos Sai na pancadaria online com... Pessoal, é sensacional galera, olha The King of Fighters 2002, The King of Fighters 98, 97 E aproveitando que a gente tá aqui, a gente dá uma navegada pelo Prime Gaming, tá? Que jogos com o Prime, olha quanto jogo tem da SNK galera Então esses jogos podem ser resgatados até o dia 31 de março, tá? Então olha aqui, Samurai Showdown, The King of Fighters 2002, 97 Ó, oh, Shock Troopers que já estavam lá e tá disponível pra vocês Garou, Metal Slug Então galera quem gosta de SNK, não perde tempo. Se você é assinante da Amazon Prime, vai, pega o aplicativo da Amazon Games no teu Windows e instala. Baixa essas maravilhas, que com toda certeza, pancadaria de qualidade é o que não falta com esses games. Galera, tivemos uma grata notícia por um anúncio que nós simplesmente não esperávamos, pelo menos aqui no canal. Tá? A Ubisoft realizou um evento em que ela mostrou diversos anúncios. Né, para os próximos jogos, o que a gente pode esperar para a próxima, próxima geração. E veio nada menos que o anúncio de Prince of Persia Sands of Time Remake. Tá? É um jogo que, para quem não conhece, foi lançado primeiramente no ano de 2003 para PlayStation 2, GameCube e Xbox Clássico. Tá? É, faz parte da trilogia em que tinha Prince of Persia Sands of Time, Warrior Within e The Two Thrones. Tá? É, um, é um jogo muito legal. Tá? E, sinceramente, não tenho nem muito o que dizer, Prince of Persia é uma das minhas franquias favoritas vindo da Ubisoft, tá? e com certeza eu espero muito do game. Ele, aparentemente, não tem os gráficos mais crocantes dessa geração agora, mas ainda assim, tem uma história fabulosa, encantadora, é, ele mexe com aquela parte lúdica de viajar no tempo... Então, onde você pegar, utiliza a adaga para isso. Olha, sensacional. Da Prince of Persia: Sands of Time, recomendadíssimo a todos. Tá legal, galera? Não vamos deixar de conferir esse game dia 21 de janeiro de 2021. Essa é a data do lançamento do jogo, beleza? Pessoal, vindo com mais uma notícia do site Switch Brasil, postada pelo Felipe Lima, mostrando que infelizmente para quem é fã de No More Heroes, vai ter que esperar mais um pouquinho pelo terceiro título da franquia. Tá? Pela questão da pandemia do Covid-19, o jogo que estava programado para ser lançado ainda no ano de 2020 Foi adiado para o ano que vem sem data definida tá? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui na notícia junto com a gente tá? Que o diretor do, do jogo, o, o Goichi Suda, né, infelizmente deu essa notícia E liberou uma, uma nota que pode ser conferida aqui na descrição tá? Infelizmente, né, a gente não tem o que fazer Nós temos inscritos aqui no canal que são... Fanáticos por No More Heroes. E vão ter que esperar só mais um pouquinho. para poder botar a mão nesse game maravilhoso. Que vai ser um exclusivo do Nintendo Switch. Tá? E galera. É isso aí. Desculpa o vídeo longo. Esse formato. A gente tá se adaptando ainda. Chegando no melhor vídeo. De qualidade pra vocês. Mas muito obrigado por assistir aqui até o final. Não se esquece de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, compartilhar e vem junto com a gente, logo logo a gente estreia um quadro novo que espero que vocês gostem bastante, estamos trabalhando no próximo vídeo storytelling e também vamos fazer agora na semana que vem o último capítulo da nossa série de The Legend of Zelda Ocarina of Time, espero muito que vocês possam acompanhar com a gente, tá Legal, se inscrevam no canal. Não deixa de ativar o sininho também, senão vocês não vão receber as notificações. o YouTube é cheio de às vezes querer tirar inscrito da gente, não notificar. Então faz a tua parte. Se inscreve, ativa o sininho e bora lá curtir com a gente tudo que a gente tem que oferecer pra você nos próximos vídeos, tá legal? Com mais live, gameplay notícias. Valeu, galera. Muito obrigado.